Olá, meus amigos do Rio Mafra Mix. Hoje estamos com uma convidada que eu conheci nas redes sociais, a Vivi. É, na época do Covid, Vivi, o que me chamava a atenção é que você sempre estava demonstrando agora algumas situações. Eu até achei que você trabalhava no hospital, sabe? Porque eu via que você tinha passava informações para as pessoas que te seguiam. E você vivia... É, vamos começar aqui, é uma frente de coração, mas você não é daqui, não nasceu em nossa cidade. Não, eu era de Florianópolis, agora eu sou daqui mesmo, eu tô há 20 anos aqui e eu escolhi Mafra como minha cidade é, a vida, assim. Vivi, é, o que, que você achou, assim... A gente é uma afrensa, a gente tem ó, o nosso jeito de falar... A personalidade das pessoas... São várias, né? Temos bastante povos né, ucraínos... É, ucra e poloneses, alemão... É, caboclo... É um povo bem misturado... Florianópolis é uma cultura bem diferente da nossa cidade... É, o que, que você achou, assim, de mais peculiar... Assim, nos mafrenses? É Peculiar... É, algo que eu você não... achou diferente, assim, que você achava muito diferente do costume lá da... Do... Ah, a linguagem, né, lógico, e assim, é, como eu me mudei de uma cidade, né, relativamente grande, né, Floripa também não é aquilo tudo, é, para uma cidade menor, eu me assustei, né, também Mafra uhum. 20 anos atrás, Mafra Rio Negro, era muito pequenininha, e quando eu cheguei aqui, todo mundo já sabia que eu estava vindo. Ah. E daí, ah, você que é enfermeira, meu Deus do céu! Falei, meu, eu, né, tu tá acostumado no anonimato lá, ninguém. Não conhece tem. ninguém, né? Não tu mal esse... conhece os vizinhos. Aham, não tem essa proximidade Aham. com o homem. Ah, tá chegando a vive. É uma coisa assim que você acaba sendo mais conhecida numa cidade de interior. Uma cidade com, que nem com a quantidade de habitantes que a gente Aham. tem. Isso me assustou um pouquinho. assim Na hora me deu um choque. Em relação a clima, assim, o pessoal tomando Ai, chimarrão, maravilha. você toma chimarrão? Eu não tomo muito chimarrão, mas uhum. eu, eu gosto também, mas eu não tenho esse costume, né? De em casa, o pessoal já acorda e já toma chimarrão, né? Não, não faço isso. Mas eu... Eu me acostumei muito com o clima daqui, adoro o frio, eu tenho a pressão baixa, quando eu desço lá, vivo desmaiando, despencando. Então, o clima foi <risos> muito legal. E adoro o clima daqui. Aham. Vivi... É um, um, um dos positivos daqui também para mim. É, Vivi, a gente é, sabe que você tem um trabalho muito bonito dentro da maternidade. É um trabalho, assim, como enfermeira, como temos várias enfermeiras técnicas de enfermagem e tudo mais... Vamos falar um pouquinho, focar um pouquinho agora em relação ao seu trabalho. Quais são as maiores dificuldades que você tem, assim, dentro da enfermagem, dentro da maternidade, ou se não existe dificuldade? Ah, na área da saúde sempre tem, né? É, a gente trabalha no, no, no serviço público estadual, então, é, às vezes falta de coisas, assim. Em relação à população é desinformação, né? É, o desserviço... Né? Com, as, com as nossas gestantes. É... O pessoal parece que gosta de apavorar, então, às vezes, elas chegam com bastante medo. É... Medo do parto normal, que era para ser uma coisa normal, né? É natural. Isso já vem da gente. Uhum. E criou-se, alguns anos para cá, esse medo, né? De... É. Uhum. De sentir dor O medo da dor, mas a dor a gente não escapa né? Eu, eu costumo dizer para os pacientes né? Ou, ou você paga em uma vez ou paga é, mensal né? Vivi, e assim, lá na maternidade você é, trabalha tanto com as mulheres como com as crianças, com os recém-nascidos Você faz essas duas funções Agora, no momento, eu estou trabalhando no pré-natal de alto risco. Eu uhum. trabalho com, com a informação e só com as que têm algum problema já na gestação. Você... Mas eu já, já ajudei muitos partos, já ah. ajudei muitas cesáreas, já trabalhei na UTI, na neonatologia... E você ama a tua profissão. Amo, amo, amo, amo. Não te vê, Quando você era novinha, assim, você pensava em o que, que você queria ser? Quem que a é Vivi queria ser? Então, gente, olha, eu... Quando eu... Da adolescência em diante, eu queria ser professora uh -huh. de inglês. Adorava inglês e cantar música em inglês e queria aprender. E daí, quando eu tava com a minha folha do vestibular, assim, olhei... putz, vou ter que dar aula a vida inteira, será que é isso que eu quero? Aí pedi muita ajuda para o Papai do Céu e fui dormir. Quando eu acordei, pensei, você enfermeira. Eu nunca tinha entrado no hospital na minha vida. Não tinha ninguém <risos> Nunca tinha família. visto um defunto, nunca tinha mexido uh -huh. com nada assim de saúde. É, o único lugar que eu ia era tomar vacina. Também nunca tinha ficado doente, nunca fiquei internada. E estudando as profissões, eu achei, olha, enfermeira eu acho que ia dar certo. E aí você ajuda muito próximo. Me apaixonei. Uhum. E Vivi, em relação, assim, voltando um pouco atrás, em relação ao Covid, assim, como é que foi a situação ali, contando um pouco do seu trabalho? Teve bastante mulheres é, grávidas com Covid? Teve alto risco, assim, você chegar, chegou a ter um parto antecipado por causa do, do Covid? Assim, é, nesse período... Eu fiquei bastante tempo afastada, sabe, Ana? Uh -huh. Eu operei meus dois pés. Ah, entendi. E daí eu fiquei em casa. Uh -huh. Por isso que eu consegui fazer muitos vídeos, uh -huh. né? A interação social aumentou porque eu só tinha isso pra fazer. Ah, uh -huh, entendi. Né? É, eu fiquei de cama mesmo, não podia botar os pés no chão, né? Uh -huh. E agora, daí assim... Eu, eu fiquei é, protegida. As coisas que eu fiquei sabendo foi por televisão, por... Uh -huh. Mas não aqui a realidade de Mafra, assim. Não, não. Teve algo, assim, que te deixou muito triste em relação ao teu trabalho? Que você pensou, poxa, mas eu podia fazer algo mais? Alguma coisa que você sentiu impotente de poder ajudar? É... Muito antigamente, assim, a gente trabalhava muito sozinho, sabe? A gente tinha é... que ficar muito... Era tudo responsabilidade nossa. Não assim, ficava tá? médicos, não ficava... Uh -huh era só nós, uhum. técnicos e auxiliares, uhum. né, pediatras, obstetras, ficavam tudo fora. E, e, assim, a gente falava, falava e parecia que ninguém escutava, né. Então, é, algumas marcas deixaram, assim, em mim, né, de ficar, de ter que levar tudo nas costas. Tanto que eu fiquei doente por causa do, desse trabalho, né, que fiquei com esporão nos dois pés de tanto que eu corria lá dentro. Para tentar ajudar. Uhum. Então para você... tentar abraçar tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então você Mas teve... é, hoje a realidade é completamente diferente, já mudou. Tem mais Meu infraestrutura. Deus, tudo, é, muito mais enfermeiros. Antes a gente trabalhava em um para todos os setores. Agora tem um para cada setor. Médicos fi, ficam todos os médicos são obrigados a ficar lá. Então mudou bastante a estrutura. E Vivi, e agora em, em relação a você, a mulher vive, porque a gente tem o um lado profissional, eu não sei se é mãe? Sou mãe. Você é mãe, então tem o um lado da mãe, tem o um lado da família, é o profissional, e você também, toda mulher deve ter o seu lado também, ela tem que se, todo mundo, tanto a mulher como o homem, a gente tem que se amar. Uhum. E eu vejo assim, que além assim de você ser uma pessoa simpática, <risos> e aí, também tem um trabalho muito bonito aqui na nossa cidade você é uma pessoa assim bem extrovertida você a gente vê assim que você é você eu por isso que foi um dos motivos que eu trouxe você eu acho que às vezes as mulheres os homens eles querem ser mas não tem coragem por medo de julgamento nas redes sociais ou achar assim ah aquela menina é meio louca né? a gente sabe que é assim eu, eu, eu também sou bem assim, dou, eu dou risada alta e, e falo, às vezes as pessoas podem julgar o meu jeito, é meio que de personalidade meio que de família, a gente queira ou não queira, puxa muito Aham. como a gente foi criado e a família a personalidade é assim se extro, é a gente ser extrovertido ou não mas assim, o que que você passa, assim, o que que você quer passar para nós que assistimos você a gente sabe que você canta você toca violão você faz dança, dança do ventre. Dança do ventre. Aham, uhum, que, eu, que eu também vejo que você possa... Artista? Artes? A sala <risos> de artes. Artes, mas é de só. pintura? É, de pintura. De pintura em tela? É, pintura sobretudo, assim, é, é artes em geral. Ah, é? Uhum. Então você tem teu lado artístico? Tenho, eu sou e... arteira. <risos> mas eu digo assim, de cantar, assim, você acha assim que é. você... Pensa assim, pá, eu canto bem, eu vou mostrar que eu canto bem, ou você pensa assim, eu, eu quero cantar para ser feliz. Quero cantar para ser feliz. Não tem assim, não, profissional nem pensar. E você Até vê... porque, né, quem quem canta profissional é o que menos come e o que menos bebe, né? <risos> eu gostei de festar. Ah, entendi. Você faz <risos> então, assim. Então eu nem nem levo violão, nada. Ai, assim, ah, tu toca, leva violão. Ah, não, não, já não fica eu vou para eu violão. vou para para é comer e para beber. Toca, você toca em qual é o estilo que você gosta? Assim? Eu gosto de rock. É, você é roqueira, né? Gosto de. É rock. verdade, você, é. é verdade, é rock. Até o jeito já, né? Meu cabelo é. pintado. <risos> tatuagem, eu também tenho. Você tem tatuagem? Que não tá parecendo ah, que as minhas, as minhas são mais minimalistas, sabe? Mas eu também tenho bastante tatuagem. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente quer ser. E o que a gente se sente bem. E não dá muita bola pro que os outros vão falar. Porque senão a gente nunca faz o que deixa a gente feliz. E, o, e os hobbies que a gente tem é um pouco pra tirar o estresse do dia a dia, da rotina que a gente tem. E pra gente se conhecer, né? Quanto mais você se conhece, mais você tem a chance de ser feliz, né? Ah, ah. Se você se prender ao que os outros vão pensar, todo mundo vai achar alguma coisa de você, sendo boa, sendo ruim, e, e o que que vai transformar na tua vida isso, você né? Já, é, você já teve algum comentário maldoso assim que você pensou, poxa, mas talvez eu acho que eu exagerei alguma coisa? Já teve alguém que, que fez você ter alguma autocrítica? quanto quanto a mim não, assim, é, uma vez eu postei para para para postarem dos seus bichinhos e não sei o que, daí alguém escreveu que... Ai, com tanta criança passando fome. Eu falei, mas tá. Aí, só porque tem criança passando fome, a gente não pode cuidar dos animais, né? Uhum. Aí, só coisinha desse tipo, assim. Agora, em relação a mim, não, porque provavelmente acham que eu sou louca. E daí, é. tem medo de apanhar. É. Não, mas eu acho que tem certos comentários Que não tem necessidade né Não vai fazer você mais feliz Falando mal daquela pessoa E também não vai fazer diferença na tua vida Aquele comentário, você acha que vai dar bola Não vai dar bola uhum. não, Eu acho que a gente tem que tentar fazer as pessoas serem felizes Ou ficar na sua se não achar legal Eu também acho isso você teve alguém assim, alguma amiga, tu que pensou assim, ou você é, que, que poderia fazer algo assim, que você viu que aquela pessoa mudou um pouco, ela se soltou, algo assim, tipo assim se tornou assim ela mesma? Ah, várias. A Eu vida acho que maternidade... essa pandemia mudou muita gente, né, em relação a ao, ao que vão querer viver daqui para frente, né? Eu acho que deixou to todo mundo com bastante medo. Tem gente que perdeu muita coisa, né? Então, eu acho que transformou isso, que realmente de... Ah, eu quero falar isso, eu vou falar. Eu quero aparecer num vídeo, eu vou, vou aparecer. Então, muita gente se libertou desse negócio. Ai, o que, que os outros vão, vão pensar de mim, uhum. né? E começaram a relaxar um pouquinho mais, né? Aham, você acha que é importante a gente, é, que nem você falou aqui, é, a gente viver mais em paz. Viver do jeito que a gente gosta, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Hoje eu posso Exatamente. estar aqui com você e amanhã, né, se Deus... eu bato aqui na manhã, A gente não está Entendi. mais aqui, né, mas se Deus quiser nós vamos estar aqui sim. É, porque a gente vê... A... E se não tiver, o que hoje seja o melhor possível, né, Ana? É, tentar fazer né? as coisas... A gente, a gente se não fazer se arrepender. Um... Depois que, que, que você não consegue mais fazer as coisas, é, pensar, ah, eu podia... É, podia agora, não pode mais, mas fazer o quê, né? Então, faça, faça agora. Você né? teve um, um tempo que não era, você não era assim, tão espontânea, que você era mais reservada ou não? Olha, eu sempre fui, assim, um pouco mais, né, do que do que os outros. Eu, eu sou um pouquinho tímida em algumas situações, tipo, fiquei bem nervosa para vir aqui, mas é, eu tento não, não levar isso como uma presilha, né? Eu tento dizer, não, vamos lá, vamos meter a cara e vamos fazer. É, nesse, nesse negócio do violão, né, de, de tocar... Eu fui aprender depois de velha, assim, né? Eu tinha 38 anos quando eu comecei a aula. Muito velha. Não, mais velha do que as pessoas que uh -huh. começam, entendeu? Uh -huh. É que, tipo, você sempre é. quis e não, e, e não dava Exatamente. tempo. Exatamente. Não... É, sempre pensava, ah, eu adoro isso. Aí pegava o violão, aí fazia só a pose, assim, e achava, não, mas eu não vou conseguir. Uh -huh. Eu não vou conseguir. Não, né? Não, não sei o quê. Aí chegou uma época assim, como que eu não vou conseguir? Se tem um monte de gente que consegue, vamos lá. Deve ser você aprendeu, teve aula com o professor? Aí tive aula aqui, né, aprendi aqui. Mas é difícil, eu já tentei também. Dói as dedos, né, tem que ter uma... Sim, tem que ter persistência, como tudo Quanto que você quer na vida. Quanto tempo demorou pra você aprender? Eu aprendi em um ano Aham. a técnica, né, daí pra, pra levar jeito ainda tô levando. Mas você canta também? Eu acho que isso também ajuda o ritmo, né? Porque daí você já consegue ver o ritmo das mãos com a voz. Uhum. Daí também entrei na aula de canto ah. pra aprender a cantar. Só que eu não uso muito, assim. Eu, eu gosto de cantar pra ser feliz, assim. Então não, não faço aquecimento vocal. É... Ah, é... O meu filho olha assim, mãe, tá fora do tom. Ah, mas eu gostei. E teu filho não tem <risos> somes de você ser assim? É... Ele não tem, assim, não fica meio assim, porque os filhos, eles têm, né? Eu essa acho autocrítica que. Eu acho que. No é, um tempinho ele tinha, assim, né? Uhum. Mas ele achava, ah, mas ela tem que ser feliz. É, que bom. Uhum. Ele Porque já não é mais criança, é que os né? Os filhos têm -se um pouco de ciúmes da mãe, né? E ainda mais quando a mãe é bem, assim, que fala bastante. O meu, pai, o meu mais velho era meio, assim, ficava meio assim, mas graças a Deus agora já, já tá mais resolvido essa situação. No começo aqui. ele tinha vergonha, tudo, né? daí aparecer é. nos vídeos e tal. E depois, agora ele até aparece junto. Ai, que bom. <risos> Ele e... faz umas palhinhas, é, às vezes canta junto, tocamos junto. E vive, o que você diria assim para essas mulheres que talvez assim não a questão de cantar, dançar essas coisas assim, mas como você também teve um segundo relacionamento, né? Eu também tive um segundo relacionamento. Então o que você diria assim para essas mulheres que às vezes vivem num casamento mais opressor, que ela não pode ser ela mesma? O que, que você falaria para elas? Que elas têm o direito de ser feliz. Né? E esse direito se conquista. Esse direito é teu, é pessoal. E você tem que ir atrás. né Não adianta ficar esperando que que a outra pessoa mude. Quem tem que mudar é você. Você tem que sair. E você tem que agarrar a tua, a tua liberdade. E dizer que vai ser feliz e pronto. né Não, não ficar depositando a sua felicidade em alguém é você que tem que ir atrás então é, se liberte Aham. tentar tentar tem que se libertar é e às vezes também não deixar de ser você porque uma pessoa não gosta do teu jeito se a pessoa te conheceu desse jeito ela vai ter que aceitar você desse jeito a gente a gente acaba mudando porque a gente ama as pessoas confundem amor e posse eu acho que quem ama quer ver a outra pessoa feliz. Se se você não não está gostando que a outra pessoa esteja feliz ou se essa pessoa não quer que você seja feliz não é amor, né? É uma questão de posse, de é, dinheiro, querem ficar junto, ou quer possuir a pessoa, quer que ela esteja do teu lado, mas não é amor. O amor quer libertar, quer que a outra pessoa seja feliz, quer que que esteja com você porque te ama também, né? É... Então é isso. Não, se você não está feliz no relacionamento, você tem que procurar ser feliz com você e procurar alguém que faça você. É e o medo da sociedade. Que te faça bem, né? É o medo da sociedade tá jogando e também às vezes a pessoa não tem condição financeira, acaba ficando um casamento porque não conseguem né um trabalho ou algo assim para poder sobreviver, porque as muitas dependem né da, da das finanças do marido para poder é poder viver, então a gente tem que tentar correr atrás, nem que seja talvez dentro de casa, fazer alguma coisinha para vender, é você se formou, foi fazer enfermagem, eu também, graças a Deus, tinha uma empresa na minha família, mas a gente tem que ver que tem mulheres que passam e a gente vê isso direto assim, onde eu trabalho, mulheres que sustentam a família vendendo uhum. coisas na rua então eu acho a gente, a gente acha muito legal e assim como tem homens também que fazem de tudo pela família então é muito legal ver cada vez mais que a gente está conseguindo ocupar o nosso espaço. Eu não sou, assim, feminista. assim O que eu quero é ter os direitos iguais aos homens. Eu acho que nós somos iguais aos homens. Sim. Nós não temos que ter mais e nem menos. Mas a gente tem que ter o direito que de respeito, poder trabalhar, né? poder não poder ser julgada. Que Eu acho que isso a gente nem precisava estar tá falando. Uhum. Ninguém tem que ser julgado pelo seu jeito. Tanto o homem como a mulher. Eu acho que cada um tem que respeitar como que é a pessoa. E o que mais que eu ia falar para você... Vivi, e assim, um sonho que você ainda não teve? Que você não conseguiu ainda realizar? Eu não consegui, é, é, é, eu procuro ir atrás de todos eles. Uhum. Né? Eu não, ainda não, é, por enquanto, assim, eu não, não, não tive nenhum inatingível. Até porque eu não procuro, assim, um... Você, é, você faz falar. um sonho que você uhum. consiga, consiga. consiga um, um, um sonhinho de cada vez. Uhum. Então, você é uma pessoa eu... determinada sou determinada e me sinto realizada. Ah, e uma frase, assim, para nós terminar o programa, que você passaria, assim, uma frase talvez falando da tua vida ou passando é, alguma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo? Eu gosto muito dessa frase, assim, né? Que quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Né? ele a procrastinação, né? Não sei se fala assim... De ficar, ai não, hoje eu não vou, ai hoje eu não quero, ai hoje não dá, ai não posso porque eu tenho que fazer isso. Então não, por que que eu não posso, né? Se quer, faz, não quer, então para de arrumar desculpa, diz não quero, né? Uhum. Então em, é isso. Então tá <risos> certo, obrigada Vivi pela presença, obrigada você que está assistindo, quem quiser seguir a Vivi. Vivi, você tem página no Facebook ou você só tem o, ali o, o, o usuário mesmo? Porque... É só o usuário. Uhum. Você não quer falar sobre a página no Instagram, né? Que eu acho que você posta bastante coisa também, eu, né? É, eu tenho três redes sociais. Eu uso o TikTok, eu ah, uso é o um TikTok? Instagram TikTok. e eu uso o Facebook. O Facebook tá quase acabando ali. Eu acho que pode 5 mil seguidores, é, né? Uh -huh. tá quase acabando. Tem que fazer uma página? É, eu nem sei como é que faz isso. para falar, eu só jogo as coisas. Eu nem sei lidar muito com esse negócio de tecnologia. Eu vou brincando e as coisas acontecem como tem que ser. E né? o TikTok, como é que é o nome? É, Viviane e Cristina Alves. É bom pra você mostrar pra... O aster... É, tem asterisco, a louca do videozinho. <risos> Essa foi e boa. E quando eu comecei a postar, assim, eu olhava, meu Deus, né? Eu Só sou eu. muito corajosa pra fazer isso. Hoje eu <risos> nem pensa, né? Você faz a é. nem emoção e não acaba nem pensando. Uhum. Mas, mas, mas eu faço, tenho vergonha, mas eu me divirto. Se você diverte <risos> com é você eu mesmo. Eu... que ah. cada coisa... Mas então tá joia, Vivi. Obrigada, né? Obrigada a você que está assistindo nós até o próximo programa. Tem mais alguma obrigada, coisa que gente. você queira falar, Vivi? Não, é isso aí, gente. Obrigada, obrigada, Ana, pelo convite. Fiquei que... bastante orgulhosa de você ter me chamado. Ah, obrigada a é, você. Acho muito legal isso, né? De você estar é, tá enaltecendo a nossa cidade, né? Que, uh -huh. que é minha já há 20 anos também de, de botar o pessoal pra cima. Quando eu cheguei aqui, é, é, me falaram, né, que o santo de casa não faz milagre, né, que o pessoal costumava é, enaltecer as coisas que vinham de fora e não as coisas aqui da terra. Uhum. E, pelo jeito, tá mudando, né? É, se Deus quiser. A gente tem que valorizar bastante valorizar os mafrenses. bastante os mafrenses, porque... porque a gente leva muita coisa para fora, né? Aham, é verdade. A gente uhum. é, um, é um povo, assim que lutou, tem uma guerra do Contestado, que teve aqui, envolvida aqui na nossa região. Então, a gente é uma, uma, um povo batalhador que correu atrás, de divisa do Paraná e Santa Catarina. Então, a gente tem que levar a nossa história uhum. e valorizar nós, não só valorizar as pessoas de fora. Claro que, é, o que, o que eu entendi o que se quis dizer, ser mais, como é que a gente diz quando a gente é mais não, menos bairrista? Isso, isso. Ser mais, valorizar ser as... Valorizar mais as coisas que a gente tem aqui, né? É, e as pessoas que Fala, também... Ah, vamos comprar em Curitiba. Assim, não, mas a gente tem tanta loja, tanta coisa boa aqui, tanto artesanato. É, a gente tem muita força aqui nessa terra. Sim. Em... Uhum. Muita força. É, mas obrigada, por então. Por isso que eu amo aqui, por isso que eu escolhi aqui. <risos> é, obrigada, então. Obrigada a todos. Até mais.